pessoal, tudo bem? Agora nós vamos aprender um pouco sobre os BSP aqui ó, Modes tá? A aba Modes e você pode acessar os BSP, nós temos aqui, essas primitivas da Unreal primitivas por quê? porque é, os BSPs estão desde a primeira versão certo? Da, da Unreal do motor gráfico Antigamente só criava cenário com, com esses aqui, com esses brushes, certo? E aqui na Unreal ele já está bem evoluído. Tá, meu pivô sumiu. Eu preciso habilitar, então eu venho aqui e clico aqui, certo? Como eu estava falando, aqui na Unreal, na versão 4, né, no mortográfico Unreal Engine 4, o bsp ele já está bem evoluído olha. Nas versões anteriores eu posso citar o dk tá? você é, você cria o traz o bsp faz a, o teu ajuste você teria que dar um build renderizar o bsp tá? e aí você fizesse qualquer alteração tá? porque eu não estou com o, o edit geometry ativo a ferramenta que você pode fazer edição no brush então imagina que eu tenho ali eu eu antigamente eu se eu fizesse isso aqui, ó, por exemplo, eu teria que dar um build, tá? Ia copilar. E ia compilar. E para em seguida ter esse resultado aqui em tempo real. E agora não, ó. Ele já é atualizado, certo? No mesmo momento em que eu já altero, certo, a forma. Olha aí. Então, eu por experiência já vivi esses momentos uh, já eu, os primeiros cenários que eu fazia era com o bsp também certo e quando o cenário ele já vai tomando forma que você já tem a iluminação no cenário e você ainda continua fazendo essas adições vai ficar vai ficando bem pesado tá e agora não aqui ó com simples cliques eu já consigo fazer essa edição e já é atualizado em tempo real em tempo de execução Certo? Bom, mas daqui a pouco eu explico sobre o Geometry Edit. Edit Geometry, como vocês quiserem chamar. Olha só, acessando então aqui o Mode, vindo aqui em BSP, você pode trazer essas ferramentas aqui. Ferramentas não, essa. Essa. É, essas geometrias. Aqui ó, só arrastar, clique e arrasta traz para o editor. Tá? E bom, aqui ó, basicamente nós para assim para criar o cenário mesmo nós utilizamos os as malhas estáticas, tá? As malhas estáticas são né, são ativos também que por sua vez são polígonos, assim como os BSP ó também, certo? Só que o BSP ele é interpretado de uma ele é diferente, né? Interpretado de uma forma e a malha estática de outra. Tá? Tem algumas particularidades que o BSP não tem, que a malha estática tem, e vice-versa, tá? A malha estática é algo que você traz de fora, o BSP é algo que tem interno aqui, ó, apenas no editor, tá bom? Uh, é uma... É uma, é uma Essas geometrias, elas são limitadas, tá? nós não podemos fazer qualquer coisa com elas né por exemplo posso citar o max ali nós temos o aplicativo 3d de modelagem e apenas com um box nós conseguimos criar qualquer coisa né? personagem parte de um box uma arma um carro uma casa qualquer coisa tá? tá bom aí e aqui no editor você pode também associar e e achar que você vai modelar sair modelando não então já, tirando dúvidas o editor não é um software de modelagem você não cria objetos e alguns são criados né? por exemplo se eu quero criar uma parede aqui com o bsp eu posso simplesmente aqui ó, ativar a ferramenta aqui de edição do bsp e, aí, e basicamente eu tenho uma parede ó. tá certo eu posso converter esse bsp em uma malha estática tá? se eu quero fazer algumas edições aqui ó mais a fundo eu posso clicar em extrude ele ap aparece essa mensagem aqui todas as vezes que você clicar e você consegue dar extrude no VSP certo você consegue é, criar segmentos também edges aqui eu vou explicar mais a fundo certo mas voltando aqui deixa eu dar um Ctrl Z nós podemos fazer algumas edições não avançadas tá com o PSP uh, bom como é, voltando agora do começo para reexplicar o BSP tá estou repetindo bastante é, partiu sempre do Downhill tudo bem desde do, da primeira versão do motográfico nós temos o BSP então cenários eram criados com ele, sabe aqueles cenários? Eu vou até citar um exemplo. Não, não tem nada a ver, tá, gente? Não tem nada a ver. Quem de vocês conhece ali o CS, né? O contra, contra strike, o jogo de, de guri mesmo, <risos> entendeu? Então, por que eu citei esse jogo? Aquele jogo não foi criado com com, moto, com esse fotográfico, tá? Foi criado com o Valve, né? O da, da Steam, lá, não sei, não, não sei muito. Mas só o exemplo que eu quero chegar, onde eu quero chegar é o seguinte, os cenários aquele do, do 1.6, aquelas primeiras versões, até aquele jogo, eu, eu, eu esqueci o nome do jogo, Half-Life, acho que é isso, que é, foi usado como base, né, a base do, do, desse jogo foi o, o Counter-Strike, ou não sei se foi ao contrário, não sei, mas utilizaram ali os códigos e algo mais, para desenvolver o, o jogo. É da mesma produtora, mas ó, onde eu quero chegar, né, pra resumir, é que se vocês perceberem lá, você pode até digitar, caso não, não é do ramo de jogos, não, nunca chegou a jogar, você pode digitar Counter Strike aí e pesquisar. Os primeiros cenários, ele era basicamente, sabe, aquela coisa bem brusca mesmo, um cenário bem meia boca, construído apenas com, com um box mesmo, você percebia claramente, né, ou até mesmo vindo, voltando bem mais atrás dos primeiros jogos a serem criados os cenários eram totalmente quadrados então obviamente né, naquela época as coisas eram mais simplificadas hoje então com a tecnologia totalmente ao nosso favor nós podemos ir bem mais além então ó, associo o, o brush aqui o BSP aqueles cenários, você não, não, não tem um cenário totalmente desenvolvido com o BSP você tem cenários mais básicos com, com essa ferramenta, certo? Uh, pois é. Então, olha. Box com box. Eu posso criar parede. Eu posso criar teto. Certo? Eu posso criar piso. Eu posso criar um pilar. Eu tenho outras formas geométricas aqui, ó. Como o cone. Tá? Você pode criar para fazer um, um... Como eu posso dizer. O topo de, um, de uma torre, ó. E por aí vai. Você pode soltar a sua criatividade, ó. O Imagina eu quero criar um castelo, olha só Vamos lá, vamos brincar um pouco aqui Com o BSP tá? Lembrando, ó, sempre Se eu quiser fazer alguma edição Eu posso utilizar aqui o Edit Geometry Eu posso dar segmentos Eu posso dar extrude Eu posso fazer várias coisas tá? Olha só, então Com os BSPs eu consigo fazer Sabe, esses cenários mais básicos aqui, Que não exige tanta, tanto esforço e por que eu tô explicando tudo isso? Porque na verdade o BSP ele ficou com um papel específico de criar protótipos de cenário. É. Digamos que você está desenvolvendo o seu cenário e você deseja fazer ali um protótipo em 3D, um sketch, né? Do teu projeto. Antes de você é, de fato começar a modelar, sabe, colocar ali o piso com o um material específico, a parede com o um material específico você, ah, eu quero primeiramente ter ali a noção de medidas, eu quero saber como é que vai ficar o espaço eu quero saber, ter uma noção já de como vai ficar a iluminação, então você pode utilizar essas formas geométricas para criar o teu próprio tótipo tá? Eu, eu considero esse protótipo tá? coloque entre aspas voltado para games né? os level designers eles têm esse papel de criar ali o, não só o, o concept né, em 2D, depois para passar para 3D para ter uma noção melhor de espaço e tudo mais tá? isso aí se desenvolve em equipe né? Se você é indie mesmo está fazendo o projeto sozinho tal, é, eu acredito que você não vai chegar a utilizar o BSP para fazer protótipos tá? Mas estou apenas dando a, explicando mesmo sobre a, a, a função do BSP tá? Olha, mas você pode utilizar para fazer bons cenários também essa, esse BSP Só lembre que é, é bem limitado você utilizar tá? Mas olha, dá para criar base sim, senhor Nós podemos criar o piso, nós podemos criar o teto Que é uma forma bem básica mesmo, né? um plano, algo do tipo para se criar com essas ferramentas, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui, digamos que aqui eu esteja desenvolvendo um protótipo. Olha que legal! Eu posso trazer para cá. Ó, tem até escadas. Olha, eu posso editar isso aqui. Tá? E como eu posso editar isso aqui? Algumas para fazer edições padrões aqui. Eu posso utilizar sempre, sempre. Tá? Qualquer ferramenta que você trouxer para cá, seja uma mal estática, seja um, até essas ferramentas aqui, ó, do, do editor. Olha só, você pode você vai sempre acessar aqui tal para alterar ou mexer nas configurações então ó, o bsp é da mesma forma em detail eu consigo colocar os materiais eu consigo ajustar as co a coordenada da, do material eu consigo transformar uma malha estática eu consigo fazer alterações padrões aqui ó por exemplo mexer o ângulo mexer o ângulo não é alterar aqui a posição no eixo x o rádio, olha só, alterar os segmentos, certo? tudo bem? e aria, aria, aria. da mesma forma tem o, bo o box, tem o cone, olha. de tela consigo acessar essas ferramentas, certo? acessar essas opções. a escada também, olha, tem funções diferentes aqui, ó, para mim dar colocar mais degraus, tá? aqui, ó, ajustar a, cu a curvatura dessa escada, certo? Uh, isso aí, aqui também. Olha, eu tenho três tipos de escada para trabalhar. Eu tenho uma esfera, olha aqui, ó, o Sphere. Aí, aqui, ó, tá bem quadriculada. Eu posso também acessar no digital aqui, ó, alterar a, a, os segmentos, certo? O tessellation aqui, ó, seria a é essa aqui, é uma esfera, não é uma esfera comum no Max também temos uma esfera desse tipo aqui. Ok, ela é quadriculada triangulada e temos a opção aqui como eu havia dito de criar uma malha estática, tá? Eu não vou clicar nisso agora, eu, eu explico no mais adiante no curso, vocês vão ver essas opções. Mas ó, basicamente é só criar aqui, ele vai pedir para dar o local onde você quer salvar dentro do Content Browser, certo? Sempre, né? lembrando ó, Content Browser, o navegador de conteúdo aqui ó é o gerenciador. É onde vai ficar armazenado todos os, os ativos, materiais, BSP, malha estática. BSP não, né? Apenas se você transformar o BSP numa malha estática, escolher uma pasta, ele vai ficar ali salvo como malha estática, tá? Que por sua vez você pode exportar ou migrar para um outro projeto, como foi explicado nas aulas, nas aulas anteriores. Bom, então, aqui é a introdução mesmo, depois eu vou, vamos aplicar materiais, nós vamos mexer aqui nas coordenadas, conhecer um pouco mais aqui o que você pode fazer e como você pode trabalhar com o BSP tá é isso aí Se vemos na próxima aula e até daqui a pouco